E aí pessoal, beleza? Aqui Fernando brasileiro E hoje vamos daqueles clássicos atemporais uh, Que não considera console, pessoal Um daqueles jogos assim foi mítico Na era de 16 bits Seja Super Nintendo, seja Mega Drive Fora que a animação era muito show Adivinha de quem estamos falando? Sim, Teenage Mutant Ninja Turtle Nossas tartarugas ninja Aqui é a versão de Mega Drive o retorno do destruidor, vamos dar um start, vamos dar uma olhada no options é sempre bom dar uma olhadinha, Ó. o game vai ser normal Ó, as vidas e continue, vamos botar em 5 né, e era isso só para dar <risos> continuidade na jogatina, vamos dar um player, deixa eu dar uma aumentadinha porque... A trilha sonora do jogo, essa aqui faz parte. Oh, o que eu mais gosto é a Donatello. Então vamos de Donatello. Então vamos acompanhar a intro. A April O'Neill, nessa época ela era jornalista, né? Dando notícias. Do nada a cidade de Nova York e a estátua da liberdade sumiram. Essa aqui é <risos> uma versão japonesa, dá tá pra entender que tá falando. Mas os tartarugas vão ter que partir para cima. Não, primeira fase, New York City. É bom ver como como tem herói Nova York. né Pula e bate, pula, bate. É isso. Aí rapaz, esses combinhos tartaruga é muito bacana. Aí não reparem, se tiver muito claclec por favor me avisem. Eu tento dar uma maneirada, mas é muito bom bater. Beat up é o jogo. É o, jogo, é o estilo de jogo que é o mais curto, que não tem frescura, é caminhar e bater. Ó, os vermelhinhos eles não usam arma nem nada, eles vão na, na mão mesmo. Os azulzinhos eles já vem nas espadas. Logo vai vir os que usam outras armas dos adversários. Eu não sei o nome do, desses inimiguinhos. Ó, ali um, um tonelzinho chamando para ser explodido. Aqui o bom que eu consigo dar uma mesclada no meio dos combos Consigo fazer um aí de volta Ó, a pizza A pizza não pra você recuperar a vida Aí um, um foi Aqui o problema é a velocidade desses bonecos Olha ali, ó os laranjinhos usam as kunai, eles saltam e atiram as kunai na gente e Daqui a pouco vai aparecer, vai brotar, ih rapaz Esses cachorrinhos aqui Guarda, guarda. Aí, eles ficam desviando de mim rapaz Ó, quando eles saltam na gente que é o um problema Os vermelhinhos tem que ser um tranquilo O problema é usar armado Não dá pra dar porte de arma pro... Pra ajudante do... <risos> ajudante do... Ai, caramba nome... Como é que é o nome? Do Destruidor Aí Os caras das cunas de novo para de bater! Eles gostam muito de fazer cercamento, né? É. Um combinho geralmente é o suficiente para matar esses caras. E aí, vamos subir vamos sair do esgoto. Vamos para as ruas de Nova York. Ali rapaz, quebrando hidrante. Aqui ao o contrário do Sunset Rider, a gente não pode entrar naquela portinha, né? A gente. Ai, lá Ah, tá apanhando. Mas a gente pode pegar os inimigos que estão saindo de lá. Ah. Ele tá no meio do como ver os caras batendo na gente. É, pelá, boneco. Chegou no calcanhar, do hotel. É pra lá. Para de bater, rapaz. Estou começando a agilizar o soquinho. Só vai. trancado ali. Aí, cai é a tua casa. Ah, se eu ficar caindo naquele buraquinho ali, ó. Tô mudando. Eu é, tenho a, vo, a voaderia lerda e a voaderia rápida. Ó, agora o carrinho vai tentar atropelar a gente. Aí, Pete tá. Boeira, você vai lá, vocês bonecos. Ah, aquela bombinha ali é legal, ela faz meu donatello dar uma giradinha. Ah, bacana, já sabe, se trombar com a, com a pizza de bomba. A pizza de bomba, <risos> ela ajuda. da dar o opa, ganhamos uma vida é bom a tendência é a gente perder mais vida que ganha vamos voltar para o esgoto aqui, essa partida do, do esgoto com água, vai, vai vir um Bota um, um buraco, parece uns um aliens debaixo d'água. Não que essa água seja muito funda, né? Porque ó. Palmeiras tem caminho sobre ela. Boa! Sale bonecos. Não sei se a cada 100 boneco eu ganho uma vida. Ó. Os roxinhos jogam o shuriken. Tem os da Kunai e tem os da Shuriken. Aqui eu gosto do que os combos do Star são práticos, né? Ó, esse aqui é os que usam. Ele usa não, é, não é um chaco, né? É uma barra tripla. E tem alguns que se defendem desse cinzinho. Ai. Vou garantir a pizza aqui porque eu não sei onde ele vai. parte dos alienzinhos aqui não me garanto. É, dos dois que eu tentei, tentei matar eu morri. Tomei dano. Um violento. Ah. Tem que sair, sai. Tem que sair da mira desses rosinhos. Ah, acertou de novo. Some daqui, rapaz. Ó, oh, agora vem. Lizardo radi, cabeça de lagarto. Eu tá vou em japonês, né? Aqui tem que dar um, um desviamento. Ah, tava muito perto. Soquinho de faquinha dele aqui. Levanta. Vou dar essa alopraxa dessa mordida. Só vem. Mete um combo e desvia. É saltar. Aí já é Sei que é boss que eu gosto. É aqueles boss que tu mata. Boa. Cenário 1. Um. New York City Vamos para o cenário 2 Mystery Ghost Ship Misterioso navio fantasma Vamos fazer a fase 1 um e 2 hoje E se o pessoal quiser que a gente continue A gente vai para as outras fases, outros cenários, enfim se inscreva no canal aí pessoal, quem perdeu aquela força e quem não for inscrito, ou quem já for inscrito, tiver curtido, deixa o joinha e segue a série Está você tá devendo. Ai ai ai, ai, pula, pula, pulou. Olé. Ai, caramba, levanta! Eu tô mais preocupado em não cair na água. Vira, Donatello! Ah, levanta! Levanta! Ah, cheguei. cheguei no naviozinho. Três riscos de vida. Vamos lá. Tem que achar uma petiça. Essa vez aqui já Menos que venha agora, meu pizza, agora! Ah, maldito! Ah, na primeira fase eu perdi nenhuma vida, agora na segunda eu só comecei e já perdi. Primeira vez, vai ficar fugindo? Primeira vez a gente precisa uh, de 100 pontinhos, né? 100 vidas lá, 100 inimigos derrotados para ganhar uma vida Agora eu acho que é de 200 e 200 Nossa, eu tivesse inventado mais um pouquinho <risos> Posso perder aquela pizza? Aí, vou recuperar a Tá vendo essas madeirinhas soltas? Essas aí elas têm golpe. <risos> tu pisa em cima delas, sai matado e te acerta. Mas acho que só funciona da gente. Ah, mas os caras são chatos. Eles eu tô... eu ficam na, na distância certinho pra. Ah, tá. Ah, tá, Donatello. Olha, eles, eles ficam na distância é certinho pra não tomar o dano. Mas que eu não querem morrer. Bora, vamos desviar esse taquinhos Agora vai começar a cair, se eu não me engano agora começa a cair os barril do nada Do além Vamos cercar a vó de vocês rapaz Precisa de um mapete então Ficando mais rapidinho, rapaz. Não dá pra ratiar, bota. Ah, maldição. Eita. aqui, é o jeito mais seguro de, de dar pouca dano, mas sente a gente garante os pontos de vida ah, fala sério esses marombados, meu gente para de atirar nos meus pés, rapaz! Morumbair parece o... o, o coisa da, do Quarteto Fantástico, os homens de pedra. Ah, eu odeio quando esses caras me acertam Eles são fraquinhos, rapaz Eu já perdi duas vidas pra esses caras Tem raiva quando eles começam a se defender Boa Acho que daqui a pouco eu devo ganhar uma vida Ai Ai Não sei se vocês não estão armados, mas não sei se são tão valentes, né? Aí, rapaz, sabe daqui é os bonecos aí, nojento Ó, começou as defesa Daí só a giradinha resolve Eita Depois emparelhou os dois, que é mais fácil de bater ah esse aqui só defende essa defesa não né, se ficar parada me quebra cara. Aí Vamos garantir a pizza <risos> Ah, droga Aí ganhei uma vidinha. Olha um para catar de bazooka. Está chegando perto do perto do boss. E aí, sabe? Bem organizado pra poder bater. Poxa. Aí, ah, pelo menos o Rocksteady tem uma pizzazinha de reserva ali esperando ele. Vamos precisar precisa ter pinga pizza agora. O rockstar quando ele mira a arma pra cima já é uma hora boa de bater. Ai! Ai, que era bom! Só ver Rocksteady. Eita! Ah, me acertou! Não deu desvio dessa vez. Eita, pomba! Ah! Sai de perto! <risos> sai de perto! Aí, rapaz! Rocksteady também foi pro saco. O cenário 2 foi concluído e a gente vai dar um save state bacaninha <risos> para seguir em diante, não é, não é roubo dessa vez, não é trapaça o save state, é porque a gente não tem como continuar agora, estamos sem tempo hábil, mas o cenário 3 vamos deixar abrir, o Shadows Hideout, hide out. É, acho que é o esconderijo né, do destruidor, vamos dar um pause e agradecer a presença de vocês por aqui, certo pessoal? Foi muito divertido a jogatina, espero continuar Espero conseguir zerar aqui no canal, quem sabe. Muito obrigado a quem assistiu até aqui. Se inscreva no brasileiro se inscreva no Alvissário No Web e se inscrevam aqui também no RetroGames BR 3.0 se não for inscrito. Já falei demais e até a próxima.